Pessoal, vocês estão vendo essas flores? Pois bem, eu fiquei de voltar aqui e gravar também um pé de árvore e eu dedico essa gravação em especial para o querido amigo Reginaldo que disse para mim assim, olha, presta atenção que aí tem um pé de Macaíba. Eu disse assim, olha, eu não vi esse pé de Macaíba quando eu estava gravando Mas na próxima oportunidade eu vou passar lá e vou gravar E hoje, meu amigo Reginaldo, eu vou gravar o pé de Macaíba ou Macaúba Mas eu estou mostrando aqui agora outra coisa Tá vendo essas flores lindas? Quem que se lembra desse Fusca? Quem que se lembra? Pois bem, aqui está o Fusca que da outra vez que nós passamos aqui na Gruta Santa Rita, ele estava sendo preparado. E olha como ele está hoje. Tem até flores também em cima, gente. Olha lá. E retornando aqui no Fusca, olha que trabalho carinhoso que aquele senhor que ali está, ainda está trabalhando, está realizando. Cada pneu desse, ele colocou a sua mão abençoada, transformou num belo vaso de flores. Vocês podem conferir aqui na imagem que ele é muito organizado, faz as coisas com carinho. Na beira da rodovia, um lugar tão encantador. Ali está uma areazinha. Não uma área, mas um jardim com um gramado bem verdinho. Não tão verde porque não choveu ainda. Mas olha o carinho. Olha o carinho. Vale a pena ou não vale a pena, gente? Quando a pessoa faz com amor. E agora, voltando aqui devagar. Meu querido amigo Reginaldo. Eis aqui o pé de Macaíba ou Macaúba. E é um pé bem antigo já, viu? Vai tá vendo que interessante. Carregado de frutos ainda. Eis lá os frutos. Muitos, por sinal. E pensa numa castanha deliciosa que tem lá dentro. E o interessante, meu querido amigo Reginaldo, que não só tem esse pé aqui, como na beira da pista, aqui próximo, eu descobri um outro. E foi baseado naquele lá que eu falei para Madalena. Quem sabe, sabe. O seu Reginaldo acertou em cheio, quando ele disse que era um pé de Macaíba, ou como eu conheço aqui no estado de São Paulo, Macaúba. Olha só, gente, o homem não para. O homem não para, não. Deixa eu mostrar lá, então, de novo para vocês a gruta que nós já fizemos uma matéria mas ainda estava em transformação, né? Olha lá a gruta e agora já transformou muito mesmo. Aqui a área está totalmente diferente daquele dia. Tá vendo? Olha aqui a carriola como está florida. Fez um vaso de flor dela também. E aonde ele coloca a mão dele? É abençoado. Vou lá falar com ele um pouquinho. Meu amigo, que mão que Deus te deu, hein? Que mão que Deus te deu, viu? Nós passamos aqui aquela vez, fizemos aquela gravação. O senhor estava mexendo ainda ah. no, no Fusca. Ah. Que coisa... O uh, senhor of não viu mais? Não. Aí, o que acontece? Uh, you... Nós postamos no canal uh -huh. e as pessoas gostaram muito, né? Uh -huh. E eu disse até, até para um deles, assim, sobre aquele fruto. Aí ele, ele é do norte do país. Ele disse assim, aquilo ali chama-se Macaíba, aqui para nós. Em alguns é lugares é Macaúba, é aquela lá mesmo. Obrigado. Nós comemos aquela que nós levamos. É, tem uma, casca uma de castanha bem. dentro. É. é. Aí falei, eu vou passar lá, a próxima vez que eu estiver passando, eu vou registrar a transformação do lugar. Mas, de parabéns. Obrigado. Qual é o seu nome? É Lorival. Seu Lorival, que eu havia me esquecido. Deus continue te abençoando com essa mão. Com essa mão especial que o senhor tem. Com esse carinho especial que o senhor tem. Inclusive aqui, gente, ó. Ó, ó, ó fez uma hortinha aqui, ó. E o terreno tá bom, hein? E olha a terra. Que terra bem. É que não dá pra vocês verem exatamente como essa terra tá. Bem adubada, bem adubada. Eu vou varrendo quando aí, eu passo pra É, e aí dá minhoca, dá um umbo, dá um monte de coisa, né? E tá aqui, ó. Abaixo de Deus, a mão de quem está fazendo tudo é. isso? Desse cidadão aqui, ó. Eu não fazia, a gente faz, né? Então, Coisa boa. O senhor mora aqui mesmo em Santa Rita? Eu moro na cidade. Olha lá, gente. mora aqui em Santa Rita. É. E isso é muito bom. Eu disse que eu passaria, que eu voltaria, voltei. Estou registrando. E vou colocar no canal para o pessoal ver a bênção que tua mão é. abaixo de Deus é. é. é Ficou muito bom, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe você e sua família. Abençoe também. E aqui está, gente, ó. Vai passar um cidadão aqui, vai pegar uma águazinha aqui, ó. Água potável, né? Vai aproveitar e pegar, tá certinho ele, ó. Olha lá, vai aproveitar e pegar, ó. Água limpa, gostosa, Bebia aquele dia lá. Vai encher a garrafinha dele ali, ó. E de graça. Deus dá de graça, deveria ser dado... Também de graça. Ah, tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Da outra vez não tinha esse bichano aqui, não. É mesmo. Alguém eu se alimentou. Nós somos Nós somos de Limeira. e é, Limeira. Limeira. um casal aqui, de São Vicente, aqui. Ah, é? é? Muita gente passa aqui, né? É. E é muito bonito o lugar. O senhor tá deixando isso aqui mais lindo cada dia que passa. Né? Isso é muito Limeira, bom. Agora eu vou lembrar. É, nós somos de Limeira. É. Essa planta aqui, ó, lá em Limeira, agora está florindo bastante. Qual que é o nome dela? Eu não sei falar para o senhor. Viu? É, essa aqui eu não conheço também, viu? Obrigado, viu? Fica é com Deus. Lá em Limeira nós não. não... Tem muita flor aqui no seu. Essa aqui eu não sei o nome, não. Né? Uhum. Essa eu não sei, não. Mas está muito bonito, aí, bonito aqui, aqui viu? Copo de leite Diga Esse ali. aqui é copo de leite. vocês é. é. passaram aqui, não tinha plantado. Não tinha, né? Agora que está começando a florir. Tá ficando bonito, hein? Tá bonito. Ele gosta de água, né? Muito, é. muito, muito. É. Ele faz lembrar aquele é lírio da água mesmo, né? É. Tem um lírio eu que... Acho que. Esse aqui não é o lírio? Não, esse é copo de é leite. É de leite. Tem copa um, de leite. um lírio é. da água também que ele gosta muito de onde tem reguinho é. d'água assim, ó. Ele é, agora é as primeiras flores que Que beleza ver a gente, a gente poder plantar e ver aquilo florescer é. fora de série, eu né? Gostou. Vale a pena. Vale a pena. Deus abençoe o senhor mais uma vez, viu? É. Aqui ficou pronto os balanços, para as crianças balançarem, os adultos balançarem. Aqui tem uma gangorra e tem... ó oh, que belezinha, fizeram um barquinho, né mãe? É, só, só criança. Né? Olha lá, Senão tá marcado ali só criança. Senão... Pode entrar, Madalena? Não já ia subir. Tá marcado só criança. Você pode entrar, Madalena? Não, Mas tá, tá com vontade, não tá? Estou com vontade. Então, se você entrar aí e começar a balançar, você dorme. <risos> <risos> <risos> A Madalena dorme facinho se ela eu começar a balançar. Estou, gente, muito cedo. É, é, de fato. Nós levantamos três horas, mas eu acordei antes das duas, gente. Acordei e fiquei rolando na cama tentando dormir, porque o Cícero se acordou meia noite e meia, achando que já era a hora, e não era. E eu fiquei rolando na cama até das três horas, três e pouco, hora de levantar. Agora ela vai almoçar e, e calculo o que vai acontecer depois. Acho que nem. Desce Você não, prefere dormir? dormir. E eu ah? prefiro comer. Ah, não, eu prefiro dormir. É, eu tô com fome. Vamos lá então? Ó, oh, eu peguei lá. Achou ah, mais algumas ainda? Tem bastante lá no chão ainda. Ah, vamos pegar então, então aí vamos, vamos pegar, senão vai perder. Antes de perder a gente vai levar, mãe. Olha lá. Seu Reginaldo, ela falou que tem mais lá no chão. Eu vou pegar, nós vamos pegar. Pode? Pode encher meu carro. Vai sujar seu cataobo. Ó, oh, olha o que ela tá falando aqui, Sr. Reginaldo, ó. Oh, você pode botar no meu cata ovo ó. Oh. Meu cata ovo vai virar um, um cata macaúba. Posso pegar no seu cata ovo Não, vai sujar. Estamos aqui na, na entradinha da capela de. acho que é Santa Rita. Nós fizemos da outra vez para vocês. Aqui tá nosso carro, o Cícero tá ali ó. Registrando mais alguma coisa. E olha aqui como é que tá bonito. Da outra vez tava fazendo aquele fusco, tava ornamentando ele ainda, preparando. Outra coisa. Tá vendo essas flores lindas? Tem que se lembrar. Tem Até um uma barca aqui, como é que, como é que eu posso falar uma barca? Olha as flores. Linda, linda, linda. Boa tarde. Tudo bom. Era o senhor que estava preparando o Fusco aquele dia? Era o senhor que estava preparando o Fusco aquele dia? Era. Lembra de nós? Lembra? Ficou bonito, hein? Tá ficando? É. <risos> Gravar um pouquinho aqui. Olha, que tem brinquedo para as crianças, gente. Pneu, a barquinha aqui, ó. Balanço. Gangorra. Um gatinho comendo ali. Saboreando alguma coisa. Algum resto de comida. Vamos aqui pertinho do Fusca. Olha. Como tá ele de perto. Cheio de planta dentro. Ó, virou um canteirão aqui dentro. Olha que ideia genial! Olha, ficou muito lindo. Mão desse para pôr meu sítio no um dia futuramente, né? Quem sabe. Da outra vez nós pegamos macaúba, como o Cícero está registrando ali estava aqui no chão nós achávamos que era fruto de outra árvore mas não é não ó ainda tem olha aqui ó, ó tem bastante ainda gente olha aqui tem bastante ainda sim olha ele aqui ó É isso aí, gente.